De certo, senhora Lembro-me Tudo muito distante É mais consumo para mim Que eu me lembre Quatro Ou cinco mulheres Cuidado de mim Sou tudo ouvidos Mãe, eu presto atenção A ti Porém, me a mim, que ainda tenho inquieto o espírito, porque essa se a tempestade levantar se O extraordinário de vossa história me deixou com sono.